quero estudar, tô farta, farta, quero ter dinheiro. Eu já tinha que ter a minha casa, para ser sincera. Olá, it's me, Thaya, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Liguei a câmera e vou só falar sobre algumas coisas. Tenho uns apontamentos aqui, né, para me guiar um pouquinho, porque eu tenho a tendência de falar sobre muitas coisas. Né? Desde o momento que eu fui ver sozinha, eu dei conta que... Eu estou um pouquinho apressada, eu queria ter tudo, eu estava a me sentir como se não tivesse tempo e que eu já estava a ficar muito mais velha para certas coisas, muito mais velha não, mas eu estava a me sentir muito pressionada por mim. A sociedade, a internet, a social media, mostra-nos uma vida que outros têm, mas esquecemos muito que muita gente trabalhou e por vezes ou por cima de pessoas para chegar até uma etapa e eu realmente quando era mais nova pensava que oh eu com 20 anos vou estar a viver sozinha, já vou estar a ganhar um pouquinho de dinheiro, vou estar a trabalhar e vou começar a construir a minha vida e assim quando tiver 25 ou 26 anos vou já ter um filho e casar mas realmente agora que eu tenho 20 anos eu nem penso em casar tão cedo, nem penso em ter filhos tão cedo e eu praticamente não cheguei onde a Taia de 2015, que tinha 15 anos, pensou que eu iria chegar. Uma coisa que é um pouquinho difícil para mim é aceitar que as coisas acontecem da forma que eles querem acontecer. E as coisas não acontecem na minha vontade, e sim na vontade de Deus ou no universo, para quem não acredita em Deus. Eu sinto que muitos jovens pensam que tem que fazer tudo hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Sim, tem que fazer tudo hoje, mas também temos que respeitar cada etapa e saber que cada coisa que nós estamos a fazer um, vai nos fortalecer para o amanhã. E que temos que festejar cada passo. Uma coisa que eu aprendi sozinha, quando fui viver sozinha, é que cada coisa que eu tenho que celebrar, porque a taia de alguns aninhos atrás estava a pensar em fazer isso. Uma conquista é sempre uma conquista, nós estamos o hábito de apenas aplaudir no momento de conquistas grandes, mas nós temos que olhar também para as conquistas pequenas e sempre, sempre, sempre celebrar, sempre ficar feliz pelas nossas conquistas, porque é assim que nós vamos crescer. Apaguei o vídeo sem querer, mas eu estou a falar sobre como os meus vídeos por vezes não chegam a ter os números que eu quero. Nem sempre chegam a ter os números que eu quero ter, mas eu tenho que também festejar que pelo menos eu postei um vídeo, pelo menos eu fiz algo e que é o primeiro passo. E o segundo passo é saber como melhorar o meu conteúdo e melhorar as coisas que eu quero fazer para poder ter as coisas que eu quero eu sinto que a minha vida está quase ao fim, mas eu só tenho 20 anos eu só estou aqui há duas décadas eu tenho muito para dar a esse mundo publico alguns vídeos e nem sempre chegam a ter os números que eu quero ter mas eu tenho que também festejar que pelo menos eu postei um vídeo pelo menos eu fiz algo e que é o primeiro passo e o segundo passo é saber como melhorar o meu conteúdo e melhorar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 comigo, porque por vezes eu sinto que me apresso para fazer coisas, para chegar a um sítio e nem sempre faço as coisas para lembrar, fazer memórias e é muito necessário ter muitas mudanças para poder crescer e é uma coisa que sei lá, para mim eu, eu gosto de mudança, né? Eu já sofri muitas mudanças na minha vida, mas há certas coisas que até hoje me assustam um pouquinho porque são mudanças grandes, mudanças que, que por vezes não tem uma outra pessoa para segurar a minha mão e me acompanhar. No momento vai parecer muito difícil, mas quando a situação passar, né, a sensação é tão bom, tão bom, que respiras fundo e dizes, consegui. E é muito importante nós olharmos para o nosso caso, e saber, ok, eu trabalhei para isso. E poder olhar para o caso dos outros e saber que, olha, eles trabalharam por isso. E talvez o que eles têm não é para mim. Uma coisa que eu gosto da vida é que o futuro ninguém sabe. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar em outro sítio. E eu estou a aprender a respeitar que se for para ser, será. E é algo que antigamente eu não respeitava tanto. Queria tudo hoje, queria tudo amanhã, queria tudo para... Agora, consistência é a chave. Nós temos que continuar a atrapalhar, continuar a sonhar, continuar a nos atirar para o mundo, mas com cuidado cuidado, com cuidado. E nós temos que aprender a parar e saber quando parar para respirar, porque nós somos humanos e nós precisamos daquele tempinho para sentar e avaliar a nossa situação e saber como lidar por vezes no início os problemas aparentam ser muito grandes mas o primeiro passo é atacar a primeira coisa que está à nossa frente e saber como priorizar as coisas e já comentaste já subscreveste partilhaste não faça isso então à esperar já ok bye saber como bloquear as influências do mundo e hoje em dia as metas não são as metas são feitas à base de experiências e as vidas das outras pessoas e nem sempre são feitas em função das nossas vidas e das nossas condições. Então, com isso eu quero dizer que é normal que talvez não conseguiste pela primeira vez. É normal, se só estás a começar a universidade agora, é normal tirar um tempinho para si é normal celebrar cada passo, mas se for só uma coisinha, tens que celebrar esses passos porque é um passo. Uma coisa que eu vou frisar é que nem sempre chegamos às metas porque no processo encontramos algo melhor e é importante saber que é normal mudar de ideias, é normal querer outras coisas, é normal sentir medo, medo significa mudança, mudança significa boas coisas. Nós sempre associamos medo com más coisas. Medo nem sempre é uma coisa má. Depende muito da perspectiva. Vou ser sincera, não sou muito positiva, por vezes, e acho que é isso que anda a me retardar um pouquinho. Eu acho que nós temos que, por vezes, esquecer as coisas que já aconteceram e começar a ir para frente e tentar mudar o que nós podemos mudar. O que não está no nosso alcance, nós temos que Tentar não pôr isso como uma prioridade e continuar a trabalhar com o que nós podemos mudar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, subscrever e partilhar com os amigos. Bye!